E da Ásia, galera Eles liberaram aí nesse, nessa atualização aqui Vamos estar tá dando uma olhada aqui agora Quais são as atualizações que tem nessa nova versão do Soccer Manager 2023 Vamos aqui dar tá dando uma olhada Tá aqui, galera Atualizações do pacote de dados, tá? Ou seja, eles atualizaram os elencos, né? Tanto da América do Sul, como do, do, da Liga dos Estados Unidos, a Liga do Brasil, a Liga Argentina Eles melhoraram, né? a liga e a Ásia também todos os continentes desbloqueados como eu falei para vocês aí no vídeo desbloquearam todos os continentes algumas correções de progressão arrumar aqui algumas correções de pro progressão há um novo bug que estamos cientes e que será corrigido na próxima atualização ou seja tem um vai ter um bug mas eles já estão cientes que, e vão estar tá arrumando né na atualização na, nas próximas atualizações e e esse pacote inicial aparece após cada três partidas. Beleza. Vamos lá para dentro do jogo, para dar uma olhada aí é, como ficou aí o, os elencos, né? A atualização aí do, do jogo, beleza? E vamos lá. E Galera, é, antes de ir lá pro, pra dentro do jogo, já deixa aquele like, se inscreva no canal, ative o sininho para estar tá recebendo novas notificações. Passe nos nosso canais parceiros, é parceiro. Link na descrição. E bora lá pro jogo. Chegamos aqui na... Na, na parte da tela do jogo, né? A, na tela inicial, tá aqui a versão 1.0.4, né? A versão aí do Soccer Manager 2023. Vamos aqui apertar em Nova Carreira. Tá aí, ó. Europa, América e Ásia e Austrália, tá, galera? Liberaram aqui, ó. Na versão 1.03, só tinha a Europa liberado, tá, galera? Agora já tá liberado tanto a América como... A Ásia e a Austrália. Vamos estar aqui selecionando é, o Brasil e vamos estar dando uma olhada aí nos elencos, como a gente já pode ver aqui, ó. É o atualizar aqui a Série A, né? Como vocês podem ver aí, atualizar o direitinho a Série A. Todos os clubes estão disputando a Série A no momento, né? E a Série B também foi atualizada, né? Com, com o Bahia, alguns outros clubes aí, né? Como vocês podem estar vendo. É aí, ó, Tom esse Vasco, Cruzeiro, o Grêmio também, beleza? Vamos lá, vamos tomar controle aqui de algum, de algum clube, eu vou escolher o Santos, tá? Vou esconder de ninguém que eu sou Santista, beleza? Vamos estar tá escolhendo aqui o Santos, vamos tomar o controle, vamos estar tá salvando aqui nesse save e vamos estar tá dando uma olhada aí como é que ficou os elencos do Brasil, né? É, parece que eles atualizaram bem, né? Os elencos aí. Da, da América e da Ásia Vamos estar tá dando uma olhada aqui no plantel Vamos estar tá dando uma olhada aqui no plantel O plantel aqui, a gente vê o João Paulo, John, Michael, Felipe, o John, o Michael Luiz Felipe O Alex Nascimento Felipe Jonathan, Lucas Pires Madison Auro O Natan, galera, aí, ó O Natan já tá aqui, né? Foi contratado há, um, há pouco tempo aí pelo Santos Já tá o Natan aqui, ó Já tá aqui no, no, no Santos Então, pelo... Pelo que parece, tá bem atualizado O Rodrigo Fernandes já tava O Soteudo, galera Ah, mano Soteudinho aí, ó Já tá no Santos também Aqui nessa nova versão O Luan Luan aqui também Tá bem bacana O Juan Julio O Brian Gulo Beleza É, tá bem atualizado Vamos dar uma olhada aqui no... Em outro clube Rapidamente Vamos aqui no campeonato Vamos ver o. Vamos ver aqui o Flamengo, se tá atualizadinho. Vamos uma aqui no plantel do Flamengo. Vamos colocar por, por posição. Tá, Diego Alves, o Santos, o Hugo Souza. O Pugas tá aqui. Certo. O Oscar, galera, é... tá aqui, mas como a gente sabe, o Oscar não deu certo no Flamengo, né? Não deu certo porque por causa da janela de transferência, se eu não me engano. Mas ele tá aqui também, mano. Tá aqui no Flamengo, Vidal, Cebolinha. A, o Arrascaeta já é. É, galera. Tá bem atualizado, hein? Tá bem atualizado os elencos aí. É, vamos dar uma olhada aqui. Qual outro clube? Vamos dar uma olhada no. Deixa aqui, deixa eu ver aqui. Vamos dar uma olhada aqui no Palmeiras. Se. Já tá os jogadores que foram contratados aí pelo Palmeiras Deixa eu ver Deixa eu ver aqui Aqui, ó, tá aqui, ó O Bruno Tabata Tá aqui já no Palmeiras Também foi contratação do Palmeiras aí Meretiel Pô, tá bem bacana, hein Essa atualização aí tá atualizadíssimo, galera Está atualizadíssimo Vamos dar uma olhada aqui na. Na. Deixa eu ver aqui. O Nacional do Uruguai. Será que tá com o Luiz Soares? Será que tá com o Luizito Soares? Está com o Luizito Soares, galera. Tá aí, ó. Luiz Soares já tá no Nacional. Mano, tá bem bacana, velho. Essa atualização aí eles capricharam, velho. Tá bem top mesmo. Foi aqui o Luiz Soares. Tá aqui, Luizito Soares, 87 de overall. Bem bacana aí no Nacional, né? Ele voltou pro Nacional. Bem da hora, galera. Tá bem da hora esse... essa nova atualização aí. Tá bem bacana mesmo. Galera, e esse aí foi o vídeo. Só vamos pra trazer algumas novidades aí do Soccer Manager 2023. Espero que vocês tenham curtido. Se curtiu, já deixa aquele like. Se inscreva no canal e passe nos nossos canais, parceiro. Link na descrição. E tamo junto. Valeu, galera. Fiquem todos com Deus e fui! Wait, wait, wait, I'm gonna lie, yeah. wait,